Ela chegou, a nova caçadora de heróis Quer saber tudo? Se liga só, aqui, no canal Bruno Clash E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, voltamos E agora sim, ela chegou Novidade total, muitas novidades Eu vou trazer aqui tudo pra vocês Dessa atualização porque é o seguinte, rapaziada Chegou a nova caçadora de heróis, mano Deixa eu mostrar pra vocês É o seguinte, essa daqui é a nova caçadora de heróis Estamos aqui dentro do Clash of Clans E olha o seguinte, rapaziada A nova caçadora de heróis é linda demais, cara Te falar que é bem bonita E diferente aí do tudo que a gente já viu, cara Muito legal Que demais A minha missão nesse vídeo é tentar liberar ela Tentar fazer ela aí. Ir... Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, de qualquer forma, essa é a nova tropa, né? Do Clash of Clans, Caçadora de Heróis. Aqui pra vocês darem uma olhada, né? Tem o dano por segundo, o, os pontos de vida dela, custo de treino, né? 100 de elixir negro. Tem a... ela diminui a velocidade ali de 40%. Redução da dade de ataque de 55%. Então ela trava totalmente, atrapalha totalmente. E treino aí, o tempo é 2 minutos, rapaziada. Muito bacana, gostei demais. Aliás, parabéns aí ao Clash of Clans, ao time, porque, cara, Tá muito bonita, cara, tá muito bonita realmente Vocês perceberam que ela tem ali uma garrafinha Com uma poção de veneno pendurada no, no cinto, né? Demais, cara, demais Bom, mas calma aí, vamos fazer o seguinte, ó Estamos aqui na nossa... Vila, aqui na minha vila, tá quase toda aí, ó, boa. Agora liberou um monte de outras coisas aqui pra eu poder atualizar. Como os quartéis negros, pra liberar a nova caçadora de heróis, tá aqui pra vocês, ó. E até a imagem do quartel negro tá linda demais, cara. Aquelas cartas dela lá em cima, né, ela basicamente vai buscar os heróis e destruir os heróis, cara. É animal, ela pula parede, ela pula tudo, cara. É muito legal, os muros, ela não, não para deles não, mano. Muito top. É, top demais, eu gostei. Mas é o seguinte, além disso, temos uma outra nova... Você clicando aqui, você vai ver que agora aparece alterar a paisagem. Que que será alterar a paisagem, mano? Que doideira! Mas antes de eu falar sobre isso e sobre como você consegue essa paisagem nova, manos, não esqueça de vir aqui. Se você quer apoiar o canal Bruno Clash, vem em mais configurações, clica na engrenagem, mais configurações, desce ali até o final, clica em inserir o código do apoiador e coloca Bruno Clash, porque é o seguinte: ó, envia o código. E tá, GG tá apoiando o canal Bruno Clash. Porque o que acontece? Lá no meu Instagram, eu tô sorteando aí, eu tô dando gift cards para quem me apoia e manda o print ou a imagem do vídeo, né? Comprando alguma coisa no Clash of Clans, no Clash Royale, no Brawl Stars, ou seja, no Boom Beat, no Rey Day, o que for. É isso, manda lá um print, uma imagem, um vídeo, você comprando, e eu vou sortear para aqueles que compraram um gift card, mano, mano, mano, mano, mano, de 50 reais. Isso mesmo, é muita coisa, né? Não é um não, não é um não São alguns durante o mês Então fique ligado, esse mês já teve sorteio de caixa Teve muita coisa aí pra quem apoia o canal Bruno Clash Então se liga, não vacila E é de graça, mano. você não, não, não paga nada pra isso Você colocou aqui, você não paga nada a mais pra poder apoiar Bom, vamos lá então Sobre a paisagem, sobre essa alterar paisagem Você clica aqui e aqui você tem ali, ó Selecionar e tem um olhinho Pra você ver como ficaria com aquela paisagem que você tem Só que eu só tenho uma paisagem O que acontece? Não tem como ir pro lado porque é o seguinte, rapaziada, nessa atualização, a surpresa foi a inclusão dessa paisagem E você consegue ela aqui na loja, sim, na loja você tem aqui a paisagem do Clash Mecânico Cara, tá bonito demais, vou mostrar pra vocês, eu vou comprar aqui, né, com vocês Aliás, eu vou comprar tudo que tem na loja, tem aqui, ó, Clash Mecânico Tem ah, o pacote Mania de Construção, que tem ali as poções e livro de construtor, de construções Pacote da batalha mecânica, né, tem aquele, fa aquela famosa escultura ali, né, aquela, aquela, aquele item também raro que sempre vem. Tem ali alguns livros, também runa, muito legal, muito bom pra melhorar os heróis quando subir de nível. E tem, é claro, a oferta especial de 15 mil de cada, de ouro e elixir. Dois livros universais, muito bom e livro dos feitiços, ou seja, dá para você terminar aí de imediato algumas coisas. Vou mostrar para vocês como é bom isso daí. É o seguinte, é claro, apoia o criador. Tem ali o Czinho lá em cima. Então, é a hora de apoiar o criador, coloca aí Bruno Clash e vamos que vamos. Bom, vamos lá então. Vamos comprar tudo, começando aqui pela paisagem. Tá aqui, ó, para vocês verem aqui, ó, paisagem do Clash Mecânico chegou. Complete sua coleção do universo Mecânico com visual Personalizado da vila, bora lá então Vamos comprar agora Compramos aí o pacote Da paisagem, ok, show de bola Oferta especial recebida Tá aqui pra vocês, agora sim Eu tenho as duas, a clássica e o Clash Mecânico, olha, vamos dar uma olhada aqui na, No preview, olha como já muda hein? As laterais já tem várias outras coisas Vamos dar uma, dar uma olhada na prática, vamos selecionar Olha como ele era, como ele era Como ele olha aqui ó, dá uma olhada aqui a vila E agora vamos selecionar a nova paisagem Pra vocês verem a diferença Selecionei, mudou Olha o nosso Clash of Clans Diferente, mano Olha os detalhes, vamos ver aqui em cima, ó Começando aqui por cima, tem aqui umas madeiras, umas toras de madeira Tem uma cabana ali, ó, não é clicável Nada clicável, tem ali alguns pinheiros no chão, né Também tem uma, aquela cerca básica Meio que pra, o caminho pra ir pra guerra, né Tem aqui na lateral mais cabanas Aqui embaixo a gente tem tipo um cais, né Um porto, não sei, onde a gente tem ali, ó Possibilidades de, de parar barcos E ali é onde sai o barco Pra lá, pra outra vila, né? Muito legal os detalhes, né, mano? As cordas no chão, ali aquele negócio que segura tipo um guindaste, né? Um guindaste ali feito de madeira. Uh, o barco ali, mais algumas possibilidades de, de encorar, uh, ancorar alguns barcos. Aqui tem mais algumas coisas: tem um barril ali, tem mais umas, um, umas construções ali. Não dá pra gente saber, será que tem alguma coisa. Aqui, que acaba sendo o sneak peek de alguma coisa que vai vir no futuro Tem que ficar de olho, o que, que será que pode acontecer Porque a Supercell é cheia dessas, né? Colocar alguma coisa dentro do jogo que remete a alguma coisa E a gente só vai saber disso lá no futuro, né? Isso aí eles são mestres Vamos dar uma olhada aqui mais, tem mais coisas Ó, pra cá não tem nada, pra cá é só mato Opa, aqui tem tem uma... como se fosse um... um pra baixo, né? Uma mina, não sei como, como chama isso aqui Uma cratera ali, ó Aqui tem aquele guindaste onde tira as pedras, é pra tirar as pedras, né? Aqui a gente vê que é o final da linha de um, de um vagão de mina, né? Bom, aqui dentro a gente já vê algumas coisas, né? Vem ali âncoras. Uh, tem bastante. Ó, tem os planos do construtor ali e tal. Madeiras, aqui parece uma torre de arqueira Aqui no meio a gente tem duas coisas ali Uma coisa mais roxa, que eu não sei o que é E uma outra que é um barril ali, não tenho certeza o que é, hein É, tá bom Tem mais coisas pra cá, vamos dar uma olhada pra cá Tem ali algumas coisinhas no chão azul, que eu não sei o que é Aqui tem umas coisas meio diferentes, né Parece ali aquela, o esmagador lá da vila do construtor, rapaziada Olha que doideira, hein Aqui é pra tirar pedras Muito legal, bem diferenciado Aqui é pra cortar pedras, né Cortar pedras, cortar madeiras e tem aí mais algumas alguns pinheiros no chão. Aqui a gente tem uma, uma escultura que já é dela, já é, vem nela. Aqui no canto mais, alguma, mais uma construção diferenciada, parece ser alguma coisa pra fazer energia com a água, né? Uma hidrelétrica, pro, né? Pro, pode ser. Vai saber, né? Que doideira é essa? É verdade. Bom, aqui do lado mais algumas construções. Aqui parece ser uma, uma engrenagem de pedra gigante que puxa uma menor também, né? E ali a gente vê o, o carrinho... Provavelmente é a outra ponta do vagão, né? Entrando pra uma mina ali também, hein? Muito legal, gostei demais, achei bacana demais esse novo tema, nova paisagem. Pra você selecionar isso, clicar na, na vila e vir aqui e deixar ela, beleza? Eu vou deixar essa aqui ativada porque eu achei linda demais. Agora bora comprar as outras ofertas, né? Temos ainda mais três ofertas... Vamos começar aqui comprando essa daqui, pra poder encher o nosso, os nossos armazéns Bora lá então, compramos mano, é isso aí, já compramos mais um aqui, vamos encher tudo Meu amigo, deixa eu ver se já vai encher, ainda não, ainda não veio não, calma, calma que ainda não veio não Mas, daqui a pouquinho, já aparece pra gente Aí sim, já chegou pra gente, olha lá, já encheu mano, é muita coisa né É muita coisa, mano, é coisa de marido. Bom, bora lá, vamos comprar mais aqui, a gente vai comprar esse daqui agora o pacote da batalha mecânica, então, vamos lá Compramos, mano, tá aqui também, já pegamos E agora vamos pegar aqui esse último, o pacote da mania de construção Bora lá Feito, rapaziada, compramos toda a loja do Clash of Clans, mano Isso mesmo, compramos todas as lojas Prédios não colocados, vamos colocar ele aqui, ó Ao lado aqui da... daquele monumento sobre a Supercell, na né? aniversário da Supercell Muito top, eu acho lindo esse aqui, mano, eu acho lindo mesmo E esse daqui, ó é aquele do. Ah, não, tá, beleza. Esse aqui é o da, da máquina agora, né? Ó, você é louco, é bonito também, é bonito também, hein, rapaziada? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês, além de, claro, de estar tá cheio de ouro, cheio de elixir, a gente tem muitos, mais muitos livros aqui também. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: tem duas runas de elixir negro também. Não tem onde usar por enquanto, ó, não tem. Bom, vamos fazer o seguinte, a, gente vai, a primeira coisa que a gente vai fazer é, claro, liberar a nossa queridíssima do quartel negro, né? Então vamos lá, 9 mil pra ali pra fazer o quartel negro. Já vamos botar, belezura, e já vamos concluir agora, rapaziada. Um livrão já foi nele, já foi, já tá aqui, ó. Ó que linda, hein? Olha que linda que tá aqui, hein? Já dá pra colocar ela aqui também, tranquilo. Ai, ah, tá cheio ali, meu... Meu... Ah, vamos tentar fazer uma zoeira aqui, vamos tentar fazer uma zoeira. Bom, mas antes, calma aí, antes a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o outro quartel também, ou não, hein? Ah, deixa eu ver, não, vamos fazer o seguinte. Vamos de guardião, grande guardião, né, meus amigos? Grande guardião aqui, ó, vamos melhorar nosso grande guardião. Já colocar mais um livrão nele, GG Zobsk. E aí a gente tem aqui, ó, mais 4 mil de elixir. Beleza, já foi, né? E agora a gente vai botar aqui o que a gente puder... De... Também com ouro, né? Com ouro também a gente vai botar Tem torre arqueira, tem muro, tem canhão Quartão negro já não dá, quartel grande, grande, grande não dá Tesla oculta, beleza Acho que eu vou botar as torres arqueiras, mano Hum... Ou tesla oculta Eu vou de tesla Eu vou de tesla oculta, mano Uma tesla oculta aqui pra conta, belezura E mais uma tesla oculta aqui pra conta também Então tá GG Então tá fazendo aqui tranquilão Duas Teslas ocultas. Agora a gente precisa conseguir mais ouro Elixir para poder fazer mais. Mas é o seguinte: eu falei para vocês que a gente ia poder também liberar. Uh, a nova tropa, né? Só que eu tô com tropas feitas Então eu vou mudar as tropas pra vocês darem uma olhada, rapaziada E a gente vai voltar com tudo Mas antes, olha que doideira Eu não tinha comprado ainda o meu passe de batalha do mês, né? Porque eu, a, eu dei uma segurada Mas é o seguinte, ó Eu vou adquirir ele aqui Vou fazer o rush em seis dias Confia, eu vou trazer aqui o resultado pra vocês Eu vou fechar isso aqui, rapaziada Bom, vamos lá então, 18,90 Já foi, moleque Belezura, compramos E agora a gente tem muitas recompensas também pra resgatar, né? Então vamos sair pegando as recompensas aqui todas hum, Livro da luta aqui, eu vou deixar aqui guardado por enquanto Aceleração, tem bastante coisa pra resgatar Ó aqui, opa, opa, opa, opa, meu Deus O livro ali também, beleza, o livro aqui eu vou deixar aqui por enquanto, não vou mexer Vou pegar a pá, vou pegar os anéis, vou pegar aqui a poção de treino Hum, poção de treino eu vou deixar aqui por enquanto Herói também, essa aqui também tá tranquilo, depois eu vejo se eu preciso ou se eu vendo né tem essa possibilidade, a gente pode fazer também Aqui não, aqui, aqui sim Beleza, show de bola! Agora eu vou fazer o resto e depois eu trago pra vocês Bom, a questão é o seguinte Bora lá mudar nossas tropas pra fazer um ataque com a nova tropa do Clash of Clans É isso, então vamos lá! Agora é hora de atacar, então bora pra cima! Bom galera, eu tava passando aqui, não tem como deixar passar uma vila com 600 mil de Elixir Com quase 7k de Dark tem ali heróis, tem heróis aqui embaixo e aqui do outro lado. Então, a gente vai tentar fazer a zoeira. Vamos entrar aqui contra os heróis. Deixar só de frente com o guardião. E vamos ver o que vai dar. Eu vou guardar os seis novas tropas pra pegar a rainha. Vamos ver o que ela vai fazer, né? Bom, vamos lá então. Vamos ver como vai ser. Então, bora partir. Vou colocar aqui dos dois lados. Vamos ver se vai dar pra fazer uma zoeira. Vamos abrir aqui a meiuca. Vamos abrir aqui a meiuca. Beleza, abrir aqui a meiuca. Belezura, maravilha. Bora botar agora a zoeira pra acontecer, né? Vamos botar aqui pra acontecer. Botar o carrão. Botar aqui, é claro, os nossos uh, amigos ali atrás. E aqui atrás a gente bota aqui os heróis, né? Vamos dar aquela tunada, né? Vamos dar aquela tunada lá pro meio. Pra ver se a gente consegue ali partir lá pra Muruca. E vamos ver o que vai acontecer, né, rapaziada? Vamos já congelar ali tudo? Ficou ali faltando ainda o nosso amigo. Vou botar com mais um mais uma vez ali, já vou deixar ali também, não tem problema, tá tranquilo e aqui, a gente vai ali, já se preparar, vamos aqui botar mais uma vez aqui e vamos congelar aqui ah, nem precisava, nem precisava, tá tranquilo vamos lá, vamos que vamos agora a gente vai fazer a zoeira, cadê a rainha cadê a rainha, Ih, cadê a rainha, cadê a rainha, já foi já foi, eu vacilei ali, meu amigo, que doideira, hein bom, meu Deus do céu mas tá bom, olha a força desse ataque, esse ataque é muito doido, né, mano? Esse ataque é muito doido, né, rapaziada? Olha isso, já foi praticamente, então eu nem precisei fazer muita coisa Mas é porque também a vila, ó, vou até soltar ali tranquilo leves, que dê boas E aí aqui é GG, né, rapaziada? Aqui é GG Que maluquice, mas olha a nova carta ali, ó Nova carta, nova, novo personagem, nova tropa do Clash of Clans Tá ali pra vocês darem uma olhada também Vou usar aqui o poder da rainha E olha que da hora, como combate rápido, né, cara? Que doideira, mano que doideira, mano, que doideira, meu amigo, absurdo, absurdo, vamos ver aqui como vai ser, ó, vou daqui, soltar aqui nossos, nossos amigos aqui desse lado, e aí a gente vai tentar pegar aqui e zerar ela pra poder, deixa eu soltar mais um aqui, pra ajudar a ficar mais rápido o negócio, a gente já finaliza logo, bonitão, conseguindo tudo aqui, ó, vamos botar aqui mais um mago aqui, mais um magrito, e aí GG, não tem o que fazer, deu, sobrou, né, sobrou, sobrou, meu amigo, que beleza, muito top rapaziada, muito top mano Olha que nível que foi esse ataque em termos de Elixir Ouro e também de Dark, muito top hein Mas é isso rapaziada, bom, já estamos aqui com a nova personagem do Clash of Clans, a nova tropa aqui a nossa queridíssima Caçadora de Heróis, rapaziada. Bom, é isso, manos. Comprei tudo da atualização. Consegui aqui liberar a Caçadora de Heróis. Também comprei a nova paisagem. Ficou lindo demais. Vocês viram aqui os detalhes. Todos os detalhes um a um. E é isso, rapaziada. Pô, muito top. E vamos que vamos, porque o Clash of Clans tá muito legal. Agora, a meta. A meta é subir. E você vê, então... Acompanhe, aqui no canal Bruno Clash agora a gente vai fazer aquele diário maroto pra subir de nível, pra subir de CV junto com vocês Tamo junto galera, é nóis, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e falou!